E yeah, é purinho. Um Vamos ver três situações. Ah, vai tomar no c**o. Morreu, já é, já é. Muito ruim. Final é muito ruim, cara. Morreu, lá, eu com moleque merda do caralho. Ah, eu ah, morro, meu Deus, Deus, morreu Deus morreu eu não mesmo. tava, cara. Caralho, mas o que ele falou, viado, morreu, morreu meio. mesmo, cara. <risos> eu tava com 5 de vida lá no meio, viado, que isso, cara. Gameplay, entretenimento e diversão, você só encontra aqui. Tá pegando fogo, bicho! Entre razões e emoções, na saída. Nossa saída vai casa. Aí, ah, tu quer ver? Quer ver eu fazer isso daí? Tu falou? Olha só, se ele ver. Você vai mostrar o cu, o cabelo vai segurar as balas. É <risos> <risos> eu já já lá o jogo da velha, acabou. um meio, ó. Uhum. Entendi. Porra! que passa? Tu tá aqui, porra! Fala que tu tá aqui, porra! Tu tá aqui, irmão! Eu sei que tu tá aqui! Foda-se! Onde é que tava? Acho que lá dando bom! Ah, ele tá como lotado! Tá. Uma coitão, né? Tá porra, até fugiu pelo tapete! Ai minha! <risos> ah, é! Vai! please! please! isso, não, cara! <fixi> o! <fixi> E cara? Marquise! Marquise! meu carro! Eu estou tô... conseguindo botar a porra do... É Marquise, ganhei já! Agora se liga! E não, pera! PORRA! Filho, Filho da puta! puta! <risos> Pega sua mãe! Para oh! Eu um porra! tão. Nem que Porra, <risos> caralho. Cara é é tá com puta boca? A barra de ganho! Aí, pega, sacou que molotov foi. Ah, parabéns. a nossa. Ué, foi o cara lá. Uhum. Então, parabéns para tá ele. Caramba, aquele chorou um foge, fala aí. Mas aquele cheiro pode pirou. <risos> é burro, cara. Que loucura! O cara é todo lagado matou oito ainda, que mano. É. O é.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 Risada da turma. Risada de grosso com a que mano. choque Se a gente conseguir fazer uma entrada B que seja explosiva, já tenta dominar mercado 1, beleza? Se for explosivo, se for demorar pra tal cara, esquece, beleza? Tipo, se tá. nós chegarmos, matar o Snack, você já tá tempo de mercado, já vai lá incomodar. Beleza? Afterplant, a vida está mirando mod e tudo mais. Sabe onde era uma smoke boa pra fazer também, Zeca? Onde? Ah, ah, ah. Talvez você até melhora uma smoke cai no L, véi. Aquela cai Pode. no L ali, véi. Posso fazer. Mano, Mas, você tem quantos anos, mano? Ah, o cara tá me travando, velho. Toda hora. Pariu. Porra, tá geral jogando de boa só tudo que tá reclamando aí, mano. Olha, o cara tá me travando aqui, caralho. Tá falhando meu jogo. Deus. Ah, não tá mais Dessa seu... Criança pô. do caralho tomar no seu é você cu? T10, eu não entro falando aí cê família que tá jogo? Cê em cê em São Paulo jogo cê cê não. é ruim pra caralho, hein? Que, ah, que a gente ganha, porra. <risos> cê é ruim pra caralho, cê fazer diferença nem é então que te... ah, olha a que eu tomo com ah, tá, diferença, cara? tá barra 4, filha da puta. Você tá jogando pra caralho. Cê cê barra ah, você tá jogando pra porra, moleque. Criança do caralho. ah tomar seu cu Ah, um, cara. 44 menos. É, deixa chegar todo mundo. É, não, cara só. Já Dois meados, Matias. Aí, é, eu achei Boa. Ele, ele, ele. Dá um clique, dá um clique, dá um clique. Isso, isso, Ai, meu Deus. Ai caralho, vai pra porra hoje, não é? Ele continua, boa, cara! cara? Mas que obrigação aqui, toma. O que é Dá uma olhada no meu cu, lele, Pra ver se ele tá apertadinho. Ele tá fazendo um barulhinho estranho.